viva! Yeah yeah yeah! Yeah yeah! Yeah e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Yeah yeah yeah! Yeah yeah yeah! Viva aí, e Viva! e aí,